Você tá com a reputação amarela no Mercado Livre e você não sabe como sair dessa? Você chegou ao lugar certo. Eu sou Alexandre Nogueira, sou fundador da Universidade Marketplace, a maior consultoria para vendas em Marketplace em toda a América Latina. Pessoal, não se esqueça aí também de curtir o vídeo, comentar e compartilhar, né, junto com seus amigos aí, empreendedores, os grupos, as pessoas que vendem e querem começar a vender. Não se esquece também de se inscrever no canal, e ativar o sininho para receber uma notificação quando a gente postar algum vídeo. A gente está sempre postando conteúdo de qualidade para você poder vender mais online. O Mercado Livre trabalha com um sistema próprio para avaliar os vendedores e mostrar para o cliente né, se esse vendedor é ou não confiável. Eles chamam isso de reputação. Ela é calculada utilizando diversos aspectos, como atendimento, reclamações, vendas concluídas com sucesso Vendas canceladas e valor faturado mensalmente. Dentro da reputação, você pode ir crescendo para se tornar né? mercado líder, mercado líder Gold, o um sonhado Platinum. Dependendo de alguns desses fatores que eu falei, a sua reputação ela vai ter uma cor específica. Ela pode ir de uma escala do vermelho, passando para laranja, amarelo, verde claro ou verde escuro. E claro que já deu para notar que o vermelho é a pior classificação e o verde escuro é a melhor classificação. Para se destacar na plataforma e crescer em vendas, né, você precisa construir uma boa reputação, cumprindo o que o mercado livre pede, oferecendo produtos, serviços de qualidade. Vale lembrar, né, que essa reputação ela fica disponível para seus clientes enxergarem isso, escolher se vão confiar ou não para comprar o seu produto. Mesmo fazendo tudo certo, a gente pode encontrar dificuldades no meio do caminho e oscilar na cor da reputação, indo do verde para amarelo ou para laranja. E aqui na Uni a gente já recuperou contas dentro desses estados, muito complicado. Então nesse vídeo eu quero te dar dicas de como sair do amarelo no Mercado Livre. O Mercado Livre te avisa o que você precisa fazer para que o seu termômetro volte a ficar verde. Geralmente são mais vendas, melhorar outros aspectos realizados ao que faz a sua conta cair. Primeiro você precisa ver quantas vendas você precisa para subir a reputação novamente e a partir daí desenvolver estratégias para você poder recuperar a sua conta. Inicialmente, eu não acho que é para pensar em lucro, mas sim em vender. Você vai ter que queimar um produto sim em alguns momentos. né? O foco é concluir vendas sem reclamações ou sem devoluções. Daí eu já vou falar um outro fator importante. Durante as tentativas de recuperação da conta, é importante que você identifique por que você caiu no amarelo, para acabar com aquele problema e usar estratégias para que você não repita esse erro quando voltar para a escala das vendas. Escolher um produto que venda bastante, com um bom preço, fazer promoção nesse produto para você poder subir as vendas. Nesse momento, queimar produto é uma das opções mais indicadas para você poder subir. Investir em divulgação, seja ela ads, rede social, landing page de vendas, porque na reputação amarela né, o Mercado Livre ele vai diminuir o tráfego do seu anúncio e com isso suas vendas vão cair. Encontrar outros meios para divulgar o seu anúncio para que você possa converter em vendas é importante. A de page é uma página, né, uma boa estratégia de divulgação, onde você constrói uma página do seu produto com todas as informações. Vídeo, foto, texto, dúvida frequente, né? você pode usar o Mercado Shops para fazer isso e você divulga para que os interessados cliquem em comprar essa venda conte. Outro ponto é melhorar o seu atendimento, tempo de envio, resposta rápida, que isso pode ser o que causou a queda da sua conta. Reclamações, devoluções, atrasos, né? nada disso vai poder acontecer nesse momento. E é importante você ficar atento. Além de melhorar o seu atendimento de forma geral, você vai estar tá aumentando a sua chance de vender junto mais com as outras ações que você vai fazer. Eu quero fazer um adendo quanto ao motivo do termômetro ter ido para amarelo. Se durante a investigação, para descobrir o porquê você caiu e você não perceber nada, às vezes as reclamações elas não condizem com a verdade, ou você teve uma devolução sem motivo real. Saiba que você pode fazer um documento no chat pedindo a revisão dos percentuais pedindo a retirada daquelas vendas e por que elas não se aplicam. Então isso pode acontecer e o Mery pode acatar ou não. Outro ponto, né? se o problema foi determinado por um produto com um problema nas suas vendas, vale a pena você reforçar e tirar esse produto de linha, se ele está gerando muita devolução. Não se desespere, você consegue fazer a sua conta voltar para o verde. Vai precisar de muito trabalho, muito esforço, mas não é impossível. É só seguir as dicas aí que eu te passei e isso vai te trazer o sucesso. E agora, se você quer ter todo o suporte para você vender online nos maiores sites do Brasil, vou deixar um link aqui embaixo para você bater um papo com o nosso time, explicar como é o seu negócio, você que é dono de loja, e explicar para a gente quais são os seus produtos, os seus negócios, para a gente poder conversar e ver como a gente pode te ajudar e te apresentar os nossos programas aqui também. Deixe nos seus comentários se já aconteceu com você, se você já perdeu a reputação, ela já caiu, ela voltou e o que fez você perder a reputação. É muito importante também compartilhar a sua experiência para que a galera entenda e possa mudar o jogo. Lembrando que a prevenção é o melhor caminho, se você está no amarelo da próxima vez, tome a ação antes de cair para o amarelo, é muito importante que você se previna, tá? então a gente fala muito da prevenção para que isso não aconteça dentro do seu negócio, a base sustentável para que você possa escalar suas vendas. Um grande abraço e até mais!